Thank you. Amiga, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o seu Whatsapp? Eu tô bem, amiga, e você? Eu te mandei milhões de mensagens. Eu tô de férias no Whatsapp. Como assim? Por quê? A Raquel fica mandando mensagem o tempo inteiro. Aí fica me ligando o dia todo e eu não quero falar com ela ainda não. E como é que tá aí? Quente. Tô falando sério, Juliana. <risos> tô brincando. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu só precisava mesmo... Ah, só precisava mesmo dar um tempo, sabe? Um tempo do Rio, um tempo da Raquel... Sim. Do meu pai. E quando é que você volta? Não, eu não, não sei ainda não. Aqui, você tá na Malu? Aham. Uhum. Nossa, você não sai daí mais não, hein? É mais parte da agência. Aham, uhum, deve. Não, deve ser por isso sim. Falando nisso, eu tô atrasada. Me liga de noite e volta logo. Mas fica tranquila, viu que eu volto a tempo pro casamento? <risos> tá bom, tchau, Juliana.